Comprei pra você. Valeu, que gracinha. Quer mais? Como que mais? Cadê o presente? Eu só comprei o cartão. Só isso? É o dia dos namorados e você só comprou uma porcaria de cartão? Cadê as flores? Cadê os bombons? Oi.